Oi gente, aqui nossos pezinhos de mirtilo, Blueberry. O mirtilo é uma plantinha bem bem complicadinha, sabe? De lidar, se você não tiver paciência com ele uns dois anos, você acaba desistindo dele. Porque não vai, não vai... A florzinha dele aqui, ó. Deixa eu ver assim. <risos> Fora de foco. Ó, agora, olha que lindo! Aqui a gente tá com. Temos três variedades do mirtilo, né? foi comprado isso já tem o quê? Acho que tem uns oito anos, dez, por aí. A gente comprou para ver qual que ia se adaptar melhor e algumas variedades é, que exigem menos frio foram melhor. Mas o que aconteceu? Nós compramos 300 pés de mirtilo. E aí, nesse meio tempo, eh, morreram bastante. A formiga deu um pega, a gente trocou de lugar, aí botou em vaso, depois trouxe de novo para os canteiros. Aí você tem, tem que ter paciência. Né? uma abelha com ferrão ali uma lápis desses 300 pés ó nos sobraram 25 pés de mirtilo né para você ver como é uma cultura bem bem difícil para quem trabalha com com agrotóxico, acredito que tenham mais um controle. A gente trabalha com a produção orgânica, então é, é mais complicado. A gente tem mais perda, perda de planta, perda de fruto, né? Ó, então você vê que tem umas que estão mais adiantadas, tem umas que estão mais atrasadas, aqui já está na hora de dar uma uma capinada em volta dos pés, né? Porque se você. Em volta dos pés você tem que deixar meio limpo, porque senão fica tendo uma competição, né? Uma competição de plantas. Ó, esse aqui, ó. A formiga andou passando por aqui. Você tá vendo que ele tá com menos. <risos> tá com menos folhas, né? É, gente. Olha esse pezinho aqui pequenininho. Nós andamos comprando umas plantas só pra fechar essa essa linha aqui de mirtilo. Mas não, não foi pra frente, a coitadinha, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente até botou uma estaca pra amarrar, pra capinamo e volta, mas não não foi ó aqui o outro ó. acho que foi compramos uns 30 pés para fazer replantio aqui pra fechar essa linha né, mas não deu não foi ó esse aqui ó, até que tão pequenininho, ele tem uns frutinhos ali ó, tem uma florzinha ali, deu um frutinho essa linha aqui ó a gente queria fechar sabe deixar toda fechadinha mas os, os pés não não foram para frente não não sei o que acontece como eu falei para vocês o mistila é é uma plantinha bem bem complicada assim agora que a embrapa eu acho que desenvolveu uma, uma variedade que que não é tão exigente em frio, porque as primeiras variedades do Mirtilo, ela é bem. É, ela é, foi desenvolvida assim para regiões de clima bem frio. Por exemplo, Rio Grande do Sul, né, vai bem o Mirtilo. Aí depois eles começaram a desenvolver umas variedades assim que não exigia tanto de frio. Eu já tem um pessoal, acho que São Paulo, plantando, Minas e tal. Ó, tá vendo que tem esses buracos no meio, né? Aí a gente. Aqui também tinha um, ó, mas não foi, não. É. O e Não veio, não vingou. E aí tem uns pezinhos que saem do lado, mas é. Você tem que acabar, às vezes, tirando. Porque ele tira a força do pé principal, né? É isso, gente. Um pouquinho do mirtilo pra vocês. Blueberry. Esse aqui tá mais, ó. Tá mais entroncado esse aqui, ó. que foi? pipipi pipipi que Que foi melusquinha? suas lindezas hum oi? Isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe para ajudar a gente aí, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.